Fala galera da mecânica, mecânica da direção é, Estou passando aqui para poder apresentar para uma curiosidade aqui os colegas né, E curiosos aí de plantão, que porventura até mesmo precisa aí de um serviço de reparo Na sua direção elétrica, né, seja ela qual for é, Em especial aqui, exemplo, é, caixa de direção elétrica do Honda Civic 2010 em diante, estou aqui, acabei de receber, acabei de entregar para mim aqui, cremaleira nova, tá, cremaleira zerada, então caso você precise aí, de algum lugar do país, que quiçá do mundo, estamos aqui, olha só, novinha, novinha, novinha, tirei agora do plástico ali, do plástico ali, tá,